Temos é dia que verá a amizade está na mesa, a grande beleza de viver, a batucada jamais se cansa. Já tem o sorriso de presente. Quem não quer sambar perdeu. Quem tá luta pela frente. Chega de recuar já deu. A alegria, a esperança. Que é no dia que virá. A risada em cada mesa. A grande beleza de viver. batucada. Sangrar, perder, tem um Até a frente, chega e vem alegria, a esperança, noite,